Há muitos pastores com testemunhos incríveis, que prende a atenção do ouvinte e desperta curiosidades. E isso faz com que muitos vão à igreja para prestigiarem a presença desses supostos homens de Deus e serem impactados por seus relatos. Bem diferente como antigamente, que as pessoas iam até uma igreja para sentirem a presença de Deus e serem edificados pela palavra. E Robério Almeida é um desses pastores que tem uma história de vida espetacular. Se o padre teve que se converter à verdade, imagine você. Sua experiência de um passado como padre lhe garante autoridade para fazer forte denúncias contra a igreja católica e seus seguidores. Deus nunca esteve e nunca estará na igreja católica. Mas seu testemunho de vida é verdadeiro ou não passa de mais uma farsa? Eu eles não me acusam de ter desviado um setado. Eles não me acusam de nenhum escândalo no meio deles. Por isso que eu prego praça pública, rádio, televisão, abertamente e descaradamente. Porque eu estou guardado com a verdade. Então, se você não quer ser enganado por charlatões que afastam as pessoas das doutrinas da Bíblia, analise todas as verdades que vamos apresentar. A partir do momento que um padre se converte à religião evangélica, acha no dever de ser um intolerante, passando a utilizar da imagem das outras religiões para promover discórdia entre os povos. Todo macumbeiro tem sociedade com a igreja católica. Lá na Bahia é celebrava um tal do senhor do fim, que os macumbeiros comungam tudo a mão dos padres, saem lavar as calçada da igreja católica e vai oferecer o sacrifício para irmã e chum, lá na beira da praia. Do mesmo jeito eles faziam aqui em Brasília, vão comungar na mão dos padres depois vão lá para a praia oferecer sacrifício para os demônios. Com Robério Almeida não é diferente. Nos seus discursos, ele bate forte na igreja católica a quem chama de mentirosa. Os padres continuam ensinando mentiras e mentiras. Ele detona os dogmas desta denominação, fazendo revelações que cheiram a denúncia. O agora pastor Robério não poupa palavras para descrever sua participação como padre em ações desconhecidas pelos fiéis católicos. Quando eu era padre, eu fumava duas carteiras de cigarro Hollywood por dia, bolava carnaval, bebia cachaça e me prostituía como também ao comportamento dos seus líderes. Seminário de Padres, só existe duas coisas, rezar e estudar. Sem falar que o Seminário de Padres também é uma verdadeira formação de homossexuais. Outro ponto também que Robério Almeida relata é sobre o voto de castidade feito pelos sacerdotes católicos. O segundo voto que um padre faz a uma freira chama-se voto do celibato. Você acha que o padre é virgem? Mas você acha que eu era virgem? Era quando entrei no seminário do 12 anos. 38 seminaristas na minha época. A maioria são padres de hoje. Nós demorávamos na faculdade escondido, Uns gostavam de mulher, outros gostavam de homem. Mas ninguém era virgem. História para boi dormir. Então não existe esse negócio de virgindade. Com essa declaração, Robério arranca espanto da plateia que, assustadas, ficam impressionadas pela tamanha coragem do convertido ao evangelho. Entre muitas coisas relatadas, o ex-padre comete alguns erros gravíssimos que qualquer estudioso do catolicismo não cometeria. E ele, sempre contundente nas suas críticas ao que chama de mentiras pregadas sobre os dogmas da igreja. que os padres ainda hoje ensinam e que eu ensinava porque eu não tinha compromisso com Deus o meu compromisso era com a tradição da igreja Papa Gregório I em 531 ensina um lugar chamado purgatório Conforme ouvimos, ele diz que o Papa Gregório I, em 593, cria uma coisa satânica, que é chamado de purgatório, e que no ano 531 ensina esse dogma. Como um Papa ensina em 531, sendo que ele nasceu em 540? De fato, em 593, o Papa Gregório I introduziu no cristianismo a tradição do purgatório, que é ensinado que, após a morte, a alma é julgada e destinada ao céu ou ao inferno. As que tiveram pecados mais leves, ficam no purgatório e dependem das orações dos vivos para serem purificadas e herdarem o céu. Bom, isso é uma heresia, pois a Bíblia não diz nada sobre purgatório, porque as pessoas que morreram, seja com Jesus ou sem, não sabem de mais nada, de acordo com Eclesiastes 9:5. Se quem morre não sente mais dor, como pode ser purificado pelo sofrimento de um suposto fogo do Purgatório? O ex-Padre Almeida é enfático nas suas revelações sobre os bastidores da Igreja Católica. Se por um lado ele está certo em alertar os cristãos, já de outro ele passa informações que não procedem, como essa que vamos ouvir ele dizer. Quando chegamos em Jerusalém, fomos à Igreja Natividade. Mãe do imperador Constantino, nos anos 300 depois de Cristo Chegamos, nos ajoelhamos ali, peguei o meu texto, a minha folhezinha de caderno E comecei a dizer, minha Nossa Senhora, eu é um compadre Mas alguma coisa me chamou a atenção naquele momento Eu levantei minha cabeça Olhei para o teto daquela igreja E tinha uma frase dizendo assim Aqui nesta igreja está morta e sepultada Maria de Nazaré. Aqui nesta igreja, que tem por nome Natividade, está morta e sepultada. Está morta e sepultada Maria de Nazaré. Conforme ouvimos, ele diz que na igreja de Natividade em Israel está sepultado o corpo de Maria uma afirmação completamente errada, pois na Igreja de Natividade é o possível lugar do nascimento de Jesus, conforme mostra nessa foto a estrela de prata marcando o local. A Igreja Católica ensina que Maria três dias depois da sua morte ressuscitou como Jesus ressuscitou. E que ela está à direita de Deus e tem o poder de interceder pelos pecadores da Terra. Embora os católicos acreditam que Maria morreu e que também ressuscitou ao terceiro dia, estando hoje ao lado de Jesus, há em Jerusalém uma caverna que abriga o túmulo de Maria. Nessa foto, que aparece a igreja de Assunção de Nossa Senhora ao Céu, foi erguida sobre o suposto túmulo que a tradição católica identifica como sendo o local que Maria foi sepultada. A internet é um excelente meio para se divulgar pastores e suas evangelizações. Em muitos blogs, vemos expondo esses religiosos, na qual também internautas tomam o direito de expressar suas opiniões sobre o tal. Na plataforma do YouTube, onde se encontra postado o testemunho do expadre padre Robério Almeida, os usuários também fazem questionamentos onde Robério se manifesta contra aqueles que são contra seu testemunho. Neste comentário, um suposto católico comenta Bando de hipócrita mentiroso Afirmando que todo católico é espírita e umbandista Para falar a verdade, eu tenho dó de você quando chegar o juízo final E Robério Almeida responde aos irmãos católicos Tenho muita pena dessas pessoas que não leem a palavra de Deus Que estão presas nos dogmas e nas mentiras do diabo e nas mentiras da igreja católica eu sei quem fui e de onde saí e sei para onde eu vou. Uma de suas únicas provas é esta foto que, segundo ele, este seria ele ainda nos tempos sacerdotais, na qual exercia sua função como padre salesiano. Mas como se trata de uma foto antiga e que não está em boa resolução, é difícil definir se é ele de fato. Esta outra foto que ele também usa como prova, aparece ele celebrando a missa. Segundo Robério, nessa foto ele estava com 26 anos de idade. Ao contrário da outra foto, esta está com boa resolução, porém, parece mais uma montagem do que uma foto original. Se é montagem ou não, não sabemos, mas o que tudo indica é que estas fotos não parecem autênticas. Estaria Robério Almeida usando fotos manipuladas? Seria estas fotos provas suficientes para comprovar a autenticidade do seu testemunho? Recebi a história sacerdotal, agora sou mandado para uma igreja chamada Igreja de São Gonçalo. Naquela igreja pastor tinha tudo, carro bom, dinheiro, prata, ouro, poder. Em um grupo de bate-papo no WhatsApp que Robélio participava, alguém fez um questionamento duvidando da afirmação do agora pastor em ser um padre no passado. E pasmem com a resposta que o homem de Deus disse. Acabei de passar aqui para Edu Gamas, seu safado, pilantra, bandido, cafajeste, todas as suas mensagens, agora você tava tá mandando essas mensagens para mim, e daqui a é... porque você não é homem, você é um vagabundo, se você fosse um homem de verdade, seu cachorro safado, você diria o seu nome, e o seu endereço, eu ia te mostrar aí, se eu fui ou não fui padre. Agora, seu pilantra, você mexeu com o cara errado, viu? Seu vagabundo, seu gay, você é um gay. Você é um gay incubado, viado incubado, isso é que você é, seu pilantra safado. Agora é Roberto Almeida também responde sobre como procede o agendamento de suas palestras em igrejas, conforme ouvimos. É isso mesmo, meu querido, eu vou pelas minhas passagens aéreas, né, ida e volta. É, hospedagem no hotel ou na casa de algum irmão e vou levar meu material caso vocês me agendem e a igreja aí me ajuda com aquilo que, que vocês puderem que Deus colocar no coração de vocês tá certo? meu maior cachê é uma igreja lotada de vidas para Jesus salvar tudo bem? já em outro áudio que tivemos acesso Robério Almeida responde a um contratante de suas palestras Sobre o valor que é cobrado para palestrar. Ouça com atenção. Eu ando em muitas cidades, em muitos capitais de estados do Brasil e cidades importantes. Algumas pessoas me chamam de bobo. Tem pessoas que pegam o telefone e ligam para mim. A primeira coisa que elas perguntam para mim é: quanto é que o senhor cobra para vir empregar na nossa igreja? Olha, é 5 mil antes e 5 mil na hora que chegar. Ou seja, a metade do cachê. Quando as pessoas me ligam, eu digo, meu irmão, eu não tenho salário, eu vivo pela fé.